Olá tudo bem? Estamos aí. Óbvio, <risos> a câmera ficou um pouquinho menor, né? É bom que vocês ficam mais juntinhos aí. Sim. <risos> Prazer. Mas, tá. Prazer aí conhecê-los. E Prazer. vamos hoje, me fala aí como que vocês esperam que eu possa gerar o máximo de valor para vocês. Esses... Vamos botar aí uns 40 minutinhos juntos. Então é legal você explicar um pouquinho, Simone, o, o seu projeto, né? o contexto de onde você está com o projeto, o que você conseguiu avançar até agora e, de forma bem objetiva, me dizer como você precisa da minha ajuda. Porque aí eu vou, de maneira bem personalizada aqui, tentar buscar os conhecimentos necessários para alavancar o negócio de vocês. É, como você já falou, né? meu nome é Simone, sou arquiteta. Eu tenho 31 anos de experiência, né? Acho que até muito mais. Eu sou filha de pedreiro, então fui, fiz curso técnico de edificações. Depois fui seguir o sonho de, de ser arquiteta. E esse projeto, ele nasceu assim, vendo outros profissionais é, lançando produtos no mercado. Produtos que são bons, mas você começa a ver alguns equívocos, né? Tá muito focado em seja um arquiteto de sucesso, tenha muito dinheiro e eu vejo assim pouco foco na prática em explicar. Então o meu foco é naquele que está começando, naquele que está saindo da faculdade e que vai iniciar a carreira. Tá. Né? E eu tenho um certo a gente sempre fica com certo receio, por mais que, que eu saiba bastante né, que, eu, que, eu, que eu tenha bagagem para ensinar, nasci dentro da obra, é, sempre meu pai me explicou muito e sempre foi um bom profissional, e é dele que eu carrego toda essa bagagem. É, meus estagiários, aí você vai falar assim, onde foi, onde vem também a minha a aplicação né, do método? Os meus estagiários, eu eu já tive mais de 100, e eles sempre falaram assim, nossa, Simone, você é tão boa para ensinar, eu falo assim, gente, eu não sou professora, eu ensino aqui, e o tempo todo eles falavam, Simone, monta alguma coisa, monta alguma coisa, e agora uma última, né que foi a última que saiu do, do escritório, sua funcionária pública, então também tem essa bagagem do, do que é uma obra pública, de, de como é trabalhado totalmente diferente de uma obra particular, e uma obra, vamos dizer assim, que não tem dono, dono é o, é o povo, e que ela não é feita assim, com, tanta, com tanta minúcia. Eu sempre falo assim, eu queria ser fiscal, fiscal de obra, porque fazem tantas coisas erradas, e é um dinheiro público que está sendo aplicado. Então, é, eu tenho muitas coisas assim, muito, muita, muita metodologia, né? eu, eu sou muito metódica, então... Eu gosto muito de, de planilha, de Excel, eu gosto muito de colocar o passo a passo que vai, vai ser feito cada coisa. Eu estou com duas, é, duas palestras da Agendados que eu coloquei assim, como um ponto para meu meu primeiro start, sabe, um, um, um público mesmo de arquiteto, até de arquiteto mais velho, é, um com o um clube de engenharia e arquitetura daqui da minha cidade, né? eu moro em Londrina, Paraná, agora dia 23 de março, e o outro numa universidade, né, que aí é para estudante mesmo, uma universidade grande da, da, de Londrina, né, que ela é abrange todo, todo o Brasil, né, todo o território nacional. Então, são dois pontos que eu acho que vai ser assim, um, um divisor de águas mesmo. Eu não tenho vergonha de falar, eu sou bem desinibida, mas eu tenho medo, muito medo, Quando a gente sabe demais, a gente ia é de boa cara e o povo falar assim, nossa, você não sabe de nada. Sim, sim, sim, que é a famosa síndrome do impostor, né? Sempre tem uma vozinha lá interna dizendo quem é você para chegar lá na frente e ensinar alguém, você não é professora, você não é isso, você não é aquilo, que é uma, uma trava emocional que impede muitas vezes a gente seguir levando o nosso conhecimento, a nossa experiência para quem precisa, né? está claro. Excelente, parabéns aí. Quando você falou 31 anos de experiência, eu falei, começou o trabalho infantil, né? com quatro anos. <risos> Não, tem mais. Está bom, bom. sim, tá é... dia 1 agora, de março. Muito bom, parabéns. É, agora me fala como que eu posso te ajudar hoje aqui nesse nosso encontro, nessa oficina prática. Deixa eu falar um pouquinho. Então, é assim, ó, eu que tomei a iniciativa, né, nesse caso aí, que eu vejo, sim, que é, para a gente fazer um lançamento, né, pra, no, no caso dela aqui, eu vejo assim, uma, uma necessidade assim, de... É, parece que falta um... Ela sabe o conteúdo, mas na hora de lançar o conteúdo, fosse um piloto, vou fazer um exemplo aqui na minha área, tá? Um piloto de corrida sem a equipe, sabe? Ele sabe pilotar, mas é, se ele não tiver equipe ali para auxiliar, ó, oh, agora é hora de tocar o pneu, agora é a hora de, de você acelerar mais e tal, e você entendeu? Sim. Fica muito difícil e fácil de errar, eu acho. Então, é essa é a nossa segurança de... Fazer um negócio e o negócio, de repente, dá errado e aí a gente perdeu o pulo do gato, per... é... depois acabar desanimando, porque Sim. fez errado, entende? Então, é, é, a, a, é isso que eu é, estou que, é, querendo colocar, assim, sabe? E Sim. até foi por causa de mim que, que a, a gente começou essa, essa conversa de querer conversar com você, né? nadar, nadar e morrer na praia, sabe? Esse é o medo. Perfeito. Muito bom. Então, o que, que eu vou buscar fazer aqui nesses nossos, nessa meia hora juntos? É, dar uma, uma visão de estrutura, de passos e ordens, de etapas importantes e recursos necessários que vocês vão ter que ou dominar ou contratar alguém para ajudar vocês. Tá? Uhum. aí Eu vou utilizar o formato do Nomi, que vocês estão no ser livre, né? então vocês estão estruturando ali ciclo 1, um, ciclo 2, ciclo 3, eu vou falar rapidamente desses três ciclos, e aí pegando a analogia que você fez, Marcelo, da, da equipe, né? É, enquanto vocês são os pilotos, é, tem duas opções, ou é você ter a equipe mesmo, ou você ser a equipe, e aí se vocês decidirem ser a equipe, aí eu vou explicar alguns desses passos, mas também vou dar um direcionamento caso vocês precisam... É, buscar e, e construir essa equipe, e quando eu falo equipe não necessariamente são 10 pessoas, pode né? ser uma pessoa já que já resolva a situação para travar para a venda. Agora uma pergunta, antes, vocês já tem produto pronto? Vocês já fizeram alguma venda? Ou a ideia do produto está clara na cabeça, a metodologia, né? como você falou, você é analítica, metódica, então o, o passo a passo do, do mapa, você tem uma visão na cabeça, mas ainda não tem nada pronto. Sim. É pronto, pronto. Não, eu tenho assim, é, eu tenho várias planilhas que são prontas, já estão todas planilhadas, né? Eu tenho uma, alguns tópicos que eu gostaria de abordar, mas eu até estava vendo ontem uma mentoria sua de você falando, né? Que às vezes a gente tem que aplicar, é, que a gente constrói para a gente. A gente tem que saber o que que o outro quer, né? Tá. Perfeito. Então, então, deixa eu dar um passinho para trás e aí eu vou, eu vou passar por esses três ciclos para dar uma visão mais clara da evolução, do que, que deve ser feito quando e quais tipos de recursos vocês é, vão precisar. Então, se a gente olha para o primeiro passo, né, ciclo 1, um, o que, que é o ciclo 1? Um? É, um, é um ciclo de validações. Hoje em dia, você tem várias perguntas, várias hipóteses que sua intuição e seu conhecimento prático diz que é o bom caminho, mas você só vai saber quando tiver alguém passando o cartão, comprando, alunos te elogiando né, e o método funcionando. Então, o que, que a gente precisa fazer o mais rápido possível? Testar essas hipóteses. Né? Então, você já tem uma hipótese de mapa. Então, você já sabe para quem você quer vender. Você começou falando aqui que quer vender para é, recém-formados, arquitetos hum. recém-formados, para eles estruturarem é, um início de carreira onde possam ter mais clientes, onde possam ter mais crescimento. Mas essa transformação é o ponto inicial de tudo. Então, precisa estar muito clara a transformação. E a transformação, essa clareza, vem quando você conhece profundamente o seu público. Então, se eu te perguntar com quantos recém-formados você conversou... É, entendendo o que está que tirando o sono deles, as principais dores, o que está dificultando o avanço deles. Imagino, você falou que sem estagiários passaram por você. Então, talvez uhum. seja se você tem um conhecimento profundo da galera recém-formada. Mas é, você acredita que o seu produto seria para os seus estagiários comprarem ou, ou é um outro público? Me fala um pouquinho do, do conhecimento prático do seu público. Né? Como que surgiu isso? Tá. Na verdade, eles não têm... Eles, eles chegam até a mim, né, até, o, até a, o escritório da prefeitura, não sabem nada, não sabem nem, às vezes, mexer no, no AutoCAD, que é uma ferramenta que é básica. E aí a gente começa a, a, a lapidar. Quando ele, eles entram cru e saem assim, já quase... Vou falar que quase pronto para o mercado de trabalho, porque eu cheguei a perguntar para duas, na verdade três, se elas comprariam o produto e elas falaram, com certeza, Simona. Com certeza nós compraríamos. Elas até me mandaram feedback do que, do, do, das dúvidas, das incertezas delas, né? principalmente como captar o primeiro cliente, é, como cobrar... Né? eu sei só. que isso tem sido abordado e, e você até falou assim quando você tem muitos cursos acontecendo é sinal que tem mercado sim, né? sem dúvida então assim e... então, vamos, vamos pegar essa galera então seria para vender para esses estagiários né? sim Legal. É, só chega a câmera um pouquinho mais para você que eu estou só falando com o olho <risos> teu, então, um é. Pra... é difícil <risos> então, desculpa é, não, de boa então, é, esses estagiários, eles já são formados ou eles estão na faculdade? Não, eles a, ainda têm gente na faculdade e tem gente que já formou. Tá, então, é os dois. Beleza. É legal. Então, isso está claro o público. E é para esse público que você vai trabalhar toda a transformação e a criação do produto. Então, Sim. Você, nessa hora, é legal você pensar assim... Qual seria o estagiário aí, um nome mesmo ideal para você pegar, imprimir uma foto, botar do lado do computador, e toda hora que você for trabalhar nesse projeto, você olhar para esse estagiário e falar: é para ele, é para ela que eu estou vendendo. Você tem um nome? A Kátia. Dele? Kátia. A Kátia. É a Kátia que você tem que desenhar o mapa do Avatar perfeitamente. Eu acho que você já deve ter feito esse exercício, então ali tem que estar muito claro as principais dores, os principais, o que ela espera de resultados, sonhos, desejos e mapear muito bem isso. Uma vez mapeado, vai ficar mais fácil você desenhar esse seu mapa inicial, que já está na sua cabeça, você talvez já tenha algumas planilhas, de exercícios, ferramentas, mas o passo 1, um, passo 2, passo 3, passo 4, é legal você desenhar isso para virar o seu método mínimo viável, né? um método inicial que você vai validar a partir do, das primeiras entregas, né? do, da, da, dos primeiros acompanhamentos e do primeiro produto. Meu conselho é sempre começar com mentoria ou individual ou em grupo. Por quê? Porque como você ainda vai validar uhum. tudo isso, você já tem experiência prática, é legal você validar com o mínimo de esforço possível e o máximo de retorno. Então, se você agora criar um curso completo com 10 módulos, 100 aulas, edição de vídeo, é isso, aquilo tal, sem saber muito bem o que vai funcionar, talvez você tenha um desperdício de energia, porque você pode pensar que são 10 etapas, mas na verdade a pessoa só precisa da etapa 1. Então, você vai criar um monte de etapas, sendo que não é exatamente o que ela precisa nesse momento ou para esse público. Então, por isso, na mentoria ou qualquer processo mais imersivo que você faça individualmente ou em grupo, você vai ter muito mais aprendizado, porque você vai ter muito mais troca, muito mais contato, muito mais feedback, e você também vai conseguir vender por um valor maior, porque simplesmente um processo de mentoria custa mais do que um curso né? alto consumido né Então... É, tem muitas outras vantagens que eu trabalho lá no Ser Livre explicando o porquê, o porquê de começar com mentoria, mas é o que eu sugiro para você. Então, você pegar, é, já, você já tem aí o privilégio de ter 100 potenciais compradores que já passaram por você, te conhecem, ter confiança, sabe que você tem uma, um conhecimento e uma didática forte, porque você já recebeu esse feedback, esse elogio uhum. diversas vezes. Então, você vai começar vendendo para esses 100. Tá? Talvez você tenha o WhatsApp dessa galera, talvez você tenha e-mail. Então, você vai entrar em contato com eles, oferecendo uma mentoria. Pode ser em grupo, se você quiser também, para economizar um pouco o seu tempo, já que você tem o seu trabalho atual tal. E vai fazer uma pequena turma. A partir de três pessoas já é excelente, porque você já vai conseguir é, ter bastante aprendizado. Lembrando que essa etapa, esse ciclo 1, um, não é o ciclo para você ganhar muito dinheiro, ficar hum. rica. É o ciclo de validação, onde você vai ganhar dinheiro para aprender. Tá? Você vai monetizar a sua fase de aprendizado. Então, ao invés de você comprar mais um curso, de você entrar numa pós-graduação de, de é, criação de metodologia de ensino ou de marketing digital, você vai ganhar dinheiro para aprender que vai ser esse laboratório inicial com essa galera. Esse curso, esse curso eu já fiz, eu fiz mestrado em arquitetura. Já fez, né? Viu, investiu bastante e <risos> tal, não aprendeu tanta coisa, aprendeu fazendo e uhum. né? geralmente acontece. Então, é, agora é hora de aprender fazendo execução. Então, Sim. você vai vender seguindo o passo a passo que eu trago lá no ciclo 1, onde você pode organizar com a, individualmente, se você quiser vender individualmente, você pode organizar sessões experimentais com essa galera, então você pode fazer 15, 20, 30 minutos, uma hora, onde você vai ajudar orientando com a maior dor, talvez, é, dessa galera, e no final falar, ó, se você quiser um acompanhamento mais aprofundado, com tantos encontros, de tal forma, aí você vai descrever né, o que que você tem hoje em mente em relação a esse projeto, a essa entrega, você vai escrever e vai fazer a oferta falar e para seguir em frente é tanto então tudo que a galera falou óbvio que eu compraria claro tal aí você vai ver mesmo se é óbvio que eu compraria né? Porque você vai falar lá 500 prata mil reais é. dois mil reais. Aí você vai definir o preço tem aulas lá no serviço também que explicam né, como definir essa precificação e você vai começar para começar, se tiver dificuldade um pouco ali, você pode, de repente, convidar uma ou outra pessoa, pro bono, porque é legal você ter volume. Mas é, o pro bono é excelente para ganhar confiança, mas não necessariamente para validar, porque você não validou a venda ainda. E geralmente, de graça, a galera não, não valoriza tanto. Então, é, é legal quanto antes passar para a validação de venda você vai vender para esses 100 primeiros. Aí, vamos dizer que você consiga vender para 5 ou para 10. Excelente. Você vai entregar o melhor produto, a melhor mentoria possível para esse grupo. Por quê? Acompanhando esse grupo, pegando na mão da galera e ajudando a galera a ter resultado real, você depois vai ter 10 depoimentos, cinco depoimentos. O que for, que são estudos de caso... São provas sociais importantes para quando você começar a fazer uma venda mais massiva ou em escala, ou principalmente vender para quem nunca ouviu falar da Simone. Porque essa galera já te conhece, então vai ser muito fácil a venda. Mas Sim. depois de você pegar um recém-formado ou né, alguém que esteja se formando no último período da faculdade de arquitetura, você vai ter que criar uma narrativa que conecte com essa pessoa e ela sai falando, cara, a Simone é a melhor pessoa do mundo a melhor solução do mundo esse problema que eu estou vivenciando hoje e os depoimentos outras pessoas falando que você realmente tem a melhor solução é uma das melhores formas de convencer outras pessoas tá então essa primeira turma vai ter esse objetivo também de você coletar depoimentos coletar resultados tá? e aí você vai entregar vai ter um monte de erro vai ter muito aprendizado você vai entender que você pensava que entregar em cinco encontros, na verdade, foram sete encontros, você viu que tal planilha tal ferramenta, na verdade, estava muito avançada, você teve que simplificar, porque a galera travou, você vai entender que tal coisa que eles pediram, você nem tinha pensado, você foi lá e acrescentou, então vai ter toda essa, essa retrospectiva que você vai fazer para analisar o que, foi muito, o que rolou muito bem, o que poderia ter sido melhor, o que, que você vai fazer diferente para a próxima turma? Então, você vai melhorar o produto. Melhorando o produto, ganhando confiança, vendo que realmente você consegue vender, tendo depoimentos, tendo mais clareza da, das dores, da transformação da galera, dos resultados, dos benefícios, que são todos ingredientes importantes aí na hora né, de, de, de criar uma narrativa, uma, uma narrativa de venda, você vai para o ciclo 2.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 comecei Então essa aula é a base de um no um negócio online minimalista onde você acertando a mão nessa narrativa você cria algo que depois você no ciclo 3 vai poder utilizar o poder das ferramentas e automações né, criando um sistema que trabalhe para você porque essa aula gravada vai estar rodando o tempo todo enquanto você está no seu trabalho milhares de recém-formados de tudo estão vendo essa aula e uma porcentagem dele está comprando de você, o quê? Um curso. E aí vai ser a evolução do seu produto, você começa com a mentoria, faz uma turma, duas turmas, três turmas, nessas turmas você começa a ver o padrão, é realmente, passo um tem que ser esse, passo dois é esse, passo três é esse, passo quatro é esse, e aí quando você identifica o padrão que funciona com um, dois, dez, vinte pessoas, você fala, opa, encontrei algo, que é a base, a coluna vertebral, para eu escalar. Então, você pode criar vídeo-aulas abordando esses temas, exercícios complementares, referências externas, material complementar, o que for, e você estrutura num curso. Aí você vai botar numa plataforma como E2, ou como a Hotmart, e vai ter um funil de vendas rodando para você. No ciclo 2, é um funil mais ao vivo. Por quê? Já que você não tem travas e, e problemas de falar, né, de expressar, tal, isso é maravilhoso, porque você vai poder fazer lives como essa aqui, para um grupo de pessoas, para você ir vendendo dentro dessas lives, fazendo essa mesma aula. Só que também no ciclo 2, você, o grande objetivo, o ciclo 1 um é validação e aprendizado. O ciclo 2 é otimização, é repetição e otimização, porque aí você vai poder otimizar essa narrativa com os aprendizados que você vai tendo a cada palestra que você fizer, cada aula que você fizer, pode novas perguntas comentários, você vai ver que as pessoas ficaram até o final ou não, saíram em tal parte dormiram em tal parte, então você vai começar a entender mais a dinâmica ali da narrativa deixou essa narrativa redonda, onde nessas aulas você consegue ter mais previsibilidade, sabendo que a cada 100 pessoas que assistem essa aula 5 compram Aí de dar uma conversão né, de 5%, você vê, pô, beleza, a minha melhor aula é essa. Que eu fiz tal data, vou pegar a gravação e aí eu boto numa ferramenta que automaticamente vai começar a rodar para outras pessoas. Uhum. Tá? Então, essa é a lógica dos três ciclos: ciclo 1, um, ciclo 2, ciclo 3. Não adianta ir direto para o ciclo 3, porque a chance de dar errado é, muito é grande. Difícil, porque não teve essas validações. E direto para o ciclo 2, mesma coisa. Por isso que é tão importante começar com a boa base, sólida, com os bons ingredientes para construir a narrativa que ela vai utilizando até você encontrar essa conversão e um retorno sobre o investimento que você faz mais previsível. Onde você, se seguir esse espaço, vai chegar um momento onde você vai ter clareza de que investindo um R$1,00 vai sair dois do outro lado. Você investir 100 reais, 200, mil reais, dois mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais, e aí você começa a criar um negócio online minimalista que te dá lucros acima de cinco pistas, tá? Então, tudo que eu falo aqui não depende de ficar criando conteúdo que nem um louco, fazendo dancinha, dando cambalhota, dependendo do algoritmo. É, basicamente, contar uma narrativa poderosa o suficiente para convencer pessoas que nunca ouviram falar da Simone que você tenha a melhor solução para o que elas estão buscando. E isso vem com essas validações, essas etapas. Tá? Então, essa é a parte é, dos ciclos. Agora, o que você vai precisar? Tudo isso você pode fazer, até a parte do ciclo 2, vocês podem fazer sozinhos, com passo a passo, super claro lá do ser livre. Já o ciclo 3 depende de algo chamado tráfego pago, anúncios aí vocês têm uma escolha vocês podem escolher dominar esse assunto e começar a realizar para vocês mesmos ou ter um parceiro que possa fazer para vocês porque é algo bem diferente do ensinar o seu conteúdo pegar na mão a metodologia que é a sua praia né que é o que você tem 31 anos de experiência e você domina e pode falar horas e horas sobre isso que a é sua paixão está conectado com as suas habilidades é, é o seu Ikigai, tá? tá bem enraizado, intrinsecamente, é o que te motiva, o que te alimenta, o que te faz seguir em frente, então, aí não tem problema nenhum. Agora, tem outros elementos para isso tudo acontecer, porque tudo que eu trago envolve pouca ferramenta, é muito simples, muito essencialista. Então, ciclo 1, um, você não precisa de ajuda nenhuma. Ciclo 2, talvez você possa precisar de uma ajuda em relação a se você quiser ter uma apresentação mais bonitinha, então talvez se você não sabe mexer no PowerPoint, um designer pode te ajudar. Uhum. Talvez você possa precisar de ajuda uma ou outra arte do seu Instagram ou no anúncio. Então, pontualmente você pode precisar de uma ou outra ajuda ou se ah não eu tenho raiva, não consigo mexer em uma ferramenta e tudo para mim não sei apertar botão sem nada. Aí você pode ter alguém que pode te ajudar ali, mas com um pouco de curiosidade, tudo que eu passo ali em termos de ferramenta até o ciclo 2 é moleza, tá? Ciclo 3 depende de anúncio. Por quê? Porque até o ciclo 2 você pode ainda utilizar um pouquinho do seu orgânico, que a sua rede de contato, se você tem Instagram com 200 pessoas, 200 pessoas, está de boa, né? dá para dá dá usar e tal.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 já tem os templates da página tal, você nem precisa ter site, tá? Essa jornada aqui. Lá no Everwebinar a aula gravada, você vai, a, o, o, o recém-formado vai assistir, no final vai ter um botão que pode levar direto para o checkout da Eduz ou da Hotmart e comprar o curso. Você nem precisa ter site, tá? Óbvio que se você quiser ter um funil ainda mais estruturado, vale a pena ter um site, aí vocês podem decidir se vocês criam esse site, que hoje em dia é super simples também, é, mas se, ah, não, não quero, tenho, não quero nem ver, não quero nem saber, aí você pode ter alguém que, por mil reais, vai botar um site no ar aí, e, né, uma landing page, algumas páginas né, simples, então essa talvez seja uma, uma outra competência que vocês possam buscar com alguém, tá? Mas em termos de recursos, é isso. Então, no ciclo 3, você vai precisar investir dinheiro em anúncio. Mas não é só investir... Não, é você vai ganhar dinheiro, né? Você vai transformar o seu investimento em lucro. Só que durante alguns meses, talvez, esse lucro não venha de maneira tão rápida, né? Porque a máquina você está otimizando. Então, o Nomi, ele é muito mais leve porque você pode ir no ritmo que você quiser, em termos de investimento de energia, tempo e dinheiro. Então, você pode, se tiver duas horas por dia, você vai investir duas horas por dia e crescer que você conseguir produzir em duas horas por dia. Se você tem oito horas, óbvio, você vai investir muito mais energia e então deve crescer mais rápido. Então, vai depender também do, da sua pegada, tá? E, e basicamente é isso, tá? Essa é a jornada... Talvez tenham várias dúvidas, então você pode me perguntar agora em relação ao que eu falei, mas os ciclos são simples e precisam seguir essa ordem. Então, ciclo 1 um, você não vai precisar de ajuda. Agora, quando, quando fala, né, o Marcelo falou muito de lançar tal, é porque eu não, eu não uso as fórmulas de lançamento é, que são muito mais complexas, tem muito mais etapas, tem... Muita, muito mais produção de vídeo então é muito maior precisa de tantas páginas e grupo no whatsapp sei lá o que né, né, né. aí sim você precisaria de um coprodutor para te ajudar a fazer tudo isso né e equipe né? É, de, de pilotagem que ele falou mas no Nomi você consegue ir até o ciclo 2 sozinho no seu ritmo né? sem pressa, sem pausa que é o nosso lema aí então me fala, ficou claro? dúvidas? Ficou bem claro. É, a dúvida foi numa, numa mensagem que você mandou para a gente, né, que você disse que tem é, grupos, né, uma, uma mentoria diferenciada, e era o que a gente queria saber. né? Não sei se você pode é, abrir um pouco como, como que funciona, tanto uma quanto outra. Claro, claro, sem problema. Então, isso que eu falei está dentro do Ser Livre, que a gente chama de Ser Livre 2.0, né? que é lá da E2. Tá? É, existe, pela necessidade que eu estou vendo que é de vocês, né? um, um acompanhamento mais próximo. Né? Então, tipo o acompanhamento que eu estou tendo aqui com você, em grupo, durante três meses, que é o período para botar o um nome no ar. E aí, a gente criou um programa de aceleração no MIR e é uma mentoria em grupo, é um grupo pequeno, a gente tem em torno de 20, 30 pessoas no máximo, onde a gente tem encontros como esse daqui, semanais, para pegar na mão, mesmo nos projetos, tem um dashboard, um dashboard de pilotagem, um passo a passo, isso que eu falei aqui, dividido por tarefas, né? toda semana tem algumas tarefas, né? tarefa principal, tarefas complementares, então tem uma... Uma, uma metodologia muito bem amarrada e estruturada, com acompanhamento não só na tribo, mas também no grupo do WhatsApp. E o mais legal de tudo é um acompanhamento individualizado com a equipe também. Então, tem a Lu, né amigo, que você já conhece, que ela está ali toda semana acompanhando a sua evolução dentro da, do dashboard e vendo se você precisa de ajuda, se você precisa de estrave, se você precisa... Que a gente entre, pegue na mão, faça análise de algo, da apresentação tal. Então, é um acompanhamento muito mais próximo para assegurar que o Nomi vá para o ar em três meses. Então, essa é uma grande mentoria de aceleração em grupo de três meses. Tá? E tem também as mentorias individuais, que aí é o que eu estou fazendo aqui, 100% com você, para você, é, individual, personalizado, você vai me falar, oh, preciso disso, estou com cuidado nisso, eu vou botar minha energia, ou trazer também pessoas da minha equipe, mas geralmente eu vou botar a mão desde a estratégia até a execução. E aí é 100% customizado, é personalité, é concierge, que é a pegada da mentoria individual. Então, esses dois programas para quem quer dar um passo a mais do que o Ser Livre já Entrega, junto da tribo, é né, que já tem bastante interação, mas... É, é sempre um nível de acesso a, a acompanhamento a feedback a, a galera na, no programa de aceleração eles apresentam é, a aula que vende pra gente a gente dá, a, dá feedback dos slides, a gente trabalha tudo que eu falei desses ciclos aqui de forma muito mais precisa então é, é uma real aceleração mesmo, para pegar na mão e, e acompanhar a galera Sim. a então, yeah, é, quando eu falei lançamento, é, talvez eu não usei as palavras certas, né? Seria isso mesmo, seria o início, né? Porque, A venda, é, é, na verdade, é, esse curso foi mais para mim do que para ela, sabe? É, porque eu também eu tenho o meu produto, né? Sou mecânico de motos e queria lançar o meu, meu curso. Mas eu fiquei assim, terminei o curso e fiquei patinando, entendeu? Não tive, assim, falta um, parece que uma coisa, assim, de... Você é, começa, não, não sabe onde, como... Você tem o curso como, como base, mas talvez para algumas pessoas, né? É, pegar na mão, né? Tem uma falta contra... ali, entendeu? Falou, ó, vai, vamos, aqui, ó, dá o passo, dá o primeiro passo, dá o segundo, dá o terceiro, Entendeu? para mim isso é importante talvez Sim. para Simone nem tanto por Sim. pela personalidade dela mas ela é mais ocupada do que eu então <risos> talvez por isso seria importante ah, claro aí nesse sentido é. o, o programa de aceleração é exatamente isso que é. você falou de ter o acompanhamento semanal ó essa semana está aqui os desafios Vamos fazer isso, isso, isso. Entrega até tal data. Mostra que teve dificuldade. A gente vai lá, ajuda. Semana seguinte, encontra ao vivo. Então é, é bem, bem essa, essa pegada. É que você tem, bem, bem legal isso aí. E Nossa. legal. E onde que a gente encontra assim a questão de valores desse, desse? Então, a gente vai lançar a próxima a próxima turma vai ser em março. Então, a gente ainda está definindo aqui, mas deve ser em torno de, essa, esse programa de aceleração, deve ter um investimento em torno de 3 mil reais, tá? E a mentoria individual, hoje, cada encontro tem o um valor de mil reais. Então, é mais ou menos por aí os valores. A gente ainda vai acertar, então não está 100% definido, mas a gente deve começar ali em meados de março. Aí é um valor que a gente sempre vai. A última foi 2,500, então a gente geralmente, a próxima turma, a gente sempre aumenta um pouquinho, então deve ficar por aí. O valor total de em torno de 3 mil. É isso? isso. É, duração uns três meses, né? Isso. Isso aí. Certo. Não, bacana. Ficou é. claro? Então, para vocês, esse caminho Nossa. deu para dar uma clareza aí de como iniciar. Se eu for. Sim, se eu puder falar aonde focar nesse momento, é ciclo 1, um, vende para o máximo dessas 100 pessoas, você vai ver como o jogo vai mudar. Essas primeiras vendas, você vai ter uma motivação incrível de você falar, cara, eu também consigo, essa coisa do digital é para mim, também, porra, não, não, não aguento mais esse povo falando que ficou milionário de dia para o outro e tal. E eu estou aqui patinando com, porra, 31 anos de conhecimento para levar para o mundo e não consigo. Aí você vai começar a ajudar uma, duas, três, dez. Aí você vai ganhando confiança para chegar e falar, pô, agora é minha hora, meu curso custa tanto, e vai te transformar, vai ser incrível e tal, porque você vai ver isso acontecendo. Então é uma construção de confiança, de superação de vários medos inconscientes que a gente vai herdando, sem mesmo perceber, né? Porque é muita é muita é muito condicionamento que a gente tem da relação com trabalho, da relação com venda, da relação com exposição e muitas pessoas acabam criando coraços assim que vai travando, que você não consegue ir para frente. Mas com a confiança das primeiras vendas, das primeiras vitórias, das primeiras transformações, você receber um depoimento, né, de um aluno falando, cara, Simone, consegui aqui o primeiro emprego, ou minha primeira meu primeiro projeto, seguindo passo a passo que você falou, em três meses, cara, obrigado, você assim, mudou minha vida, né, né, né, né, né, né. você vai chorar, vai se derreter e vai falar, porra, é isso que eu quero. E aí, aos poucos, se isso for ganhando, e vai ganhar né, a, o, a, o volume que você espera, né, a escala, é, você for ganhando tração com isso, e te dando muito mais prazer, você pode fazer essa transição aos poucos que você tem hoje, que aparentemente não é uma dor do seu trabalho, você, você gosta do seu trabalho, né? Eu não, não vejo como uma dor, mas talvez isso te dê muito mais tesão e grana, então você vai poder, aos poucos, investindo mais tempo, energia, no outro projeto, que, sem dúvida, é muito mais escalável do que quando a gente trabalha no serviço público, quando a gente trabalha no, na CLT, que a gente não tem a gente tem um patamar ali de salário, né, de, de acordos, né, de tempo, né, ou tem que trabalhar em tal lugar, então a gente tem várias privações de liberdade, né? de talvez os ambientes de trabalho não seja, a gente não concorda com tudo que a gente vive ali, uhum. e ali você vai poder criar algo 100% seu, e mesma coisa para o Marcelo, né, porque o que eu estou falando aqui é faz sentido para os dois projetos. Então é, é começar com os primeiros passos. Não adianta um erro que muita gente comete, já quero começar com a Ferrari. E aí não consegue nem né, começar e fala, porra, o digital não é para mim, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo, tá todo mundo conseguindo postar no Instagram, estou vendo todo mundo fazendo e eu estou aqui quebrando a cabeça e desiste. Né? E não é muito bem por aí. A gente tem que ter clareza de que o, o palco, né, que é o Instagram, a galera só conta a história que quer contar para parecer maravilhoso. Né? E a gente vai comparando os nossos bastidores, que é a trolha Sim. que a gente fica ali, pô, não, não, não sei o que fazer, não consegui, não consegui fazer uma live, ou abrir uma live tinha três pessoas, meu Deus, isso não é para mim. Tal. E aí a gente compara né, com né, o cara, a mulher lá que falou. que Então, isso daí a gente vai de forma madura, sustentável, com bastante solidez, conquistando essa, essa confiança, isso daí torna o caminho prazeroso também, porque a gente vai celebrando cada etapazinha e quando menos vê, quando menos espera, a gente criou um negócio aí que prioriza a qualidade de vida acima de tudo, né? liberdade, não apenas isso. lucrar, ganhar dinheiro acima de tudo. Né? Então... Espero que tenha ajudado vocês, que tenha dado essa clareza. Contem comigo aí, vai ser um prazer poder acompanhá-los mais de perto. E é isso. Alguma última pergunta? De boa? Não, tudo certo. A gente está agora aguardando sair essa mentoria aí de março. Show. Então, contem comigo, pode falar com a Lu. A gente já reserva uma vaga para vocês. Vai ser um prazer poder acompanhá-los. Muito obrigada, Vivian. Valeu, Obrigado, você, Vivian. Valeu mesmo, Valeu. Valeu. Bom, tchau, Bom, tchau, tchau. Tchau. Valeu. tchau, tchau. Então, galera, é isso. Espero que tenha gerado valor para vocês, que tenha ficado claro aí o caminho né, de como realmente destravar esse processo de vendas e, e ir para o mercado então eu sei que todos vocês aí têm um conhecimento lindo para ser envelopado para ser transformado em produto para ser transformado em mentoria para ajudar milhares de pessoas mas para ajudar milhares de pessoas a gente precisa começar ajudando a primeira então espero que tenha inspirado vocês aí para seguir em frente com a história da Simone, do Marcelo e contem comigo qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao que a gente conversou aqui se vocês tiverem interesse também como a galera falou aí sobre o programa de aceleração Mi sobre o ser livre me manda um Direct que eu posso responder a todos vocês também de boa então manda lá no Ian P. Borges e é isso mantemos contato aí sempre tentando trazer valor na terça e na quinta aqui para vocês e para a galera que é do ser livre para a galera que é que faz parte da tribo dos meus programas se vocês realizarem uma única venda me mandem mensagem no Direct no WhatsApp para o que for que a gente vai convidar vocês aqui para mentorias individuais, para eu mostrar os próximos passos possíveis aí na sua jornada e se lembrar junto de você, tá bom? Então, ficou gravado, está no YouTube, esse link aqui para quem chegou por último, vai poder assistir desde o início. E obrigado aí, André, também, sempre falando, clica aí no gostei, no like, galera. Valeu, meu rei, obrigado aí pela ajuda e tamo junto, galera. Até a próxima e boa noite para todos. Valeu. Yee!